Pessoal, meu nome é José Coburi, e sou da JK Capital, uma empresa de assessoria a processos de fusões e aquisições, já com a reputação de mercado pelas operações que a gente vem realizando. Juntamente com a FSG, nós montamos um curso de extensão de fusões e aquisições é, para você empresário, investidor, profissional do mercado de capitais ou todos aqueles que têm interesse no assunto. O curso vai falar bastante sobre os principais aspectos que motivam a operação de Mendei, principalmente sob o ponto de vista econômico, as etapas do processo, é, e o que pode dar certo ou não, o que a gente chama de deal break. Então, se você tem interesse, o curso será agora em novembro, dia 18 e 19, e 25 e 26 de novembro. É, às sextas durante a noite e sábado ao longo do dia todo. É bastante interessante que vocês compareçam, você tem certeza que vocês vão gostar.